Vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra sua casa ah. Olha, você tá ouvindo um sim De quem disse não a tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Você pega e vai e não solta nunca mais e não solta nunca mais. Outra dessa você não acha. Veja como ela te abraça você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre se não ela escapa Outra dessa você não acha, ah, ah, ah. veja como ela te abraça ah, ah, ah. E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre se não ela escapa